Esse é o trocador tipo americano da Casa Rock Ele vem com essa capa de plástico que protege a parte de baixo E a parte de tecido aqui também ele é o único do mercado com 12 cm de espessura, espuma de densidade de 20 a D23 e 5 cm aqui no meio. Então ele é bem firme e vai deixar o seu bebê muito mais seguro, porque ele é muito mais confortável. Temos a maior var variedade de cores, tanto de capa de plástico, que tem a diferença de cores aqui neste acabamento, quanto nas capas de tecido. E essa capa é muito simples de ser retirada apenas desfazendo este laço. As capas de tecido do trocador americano da Casa Rock são feitas em tecido de percal e todas vêm com esse zíper, onde é fácil fazer a retirada para executar a higienização do produto. As espumas podem vir na cor branca ou amarela e essa capa simplesmente você pode fazer a retirada e comprar outras capas também para fazer a composição do seu trocador.